Qual é a sensação de vencer esta menção honrosa do Jornal Público no Prémio Arquivo Sim, é, pronto, é uma, obviamente que é uma sensação muito boa é, ter o trabalho reconhecido pronto, a, nível, a nível nacional. E como é que surgiu aqui a oportunidade de fazer esta candidatura? É, pronto, eu vi, vi a publicidade então deste concurso e entramos infelizmente numa quarentena por causa desta pandemia, então foi uma forma divertida de passar o tempo, foi aprender coisas novas e pronto fazer esta participação. E qual é o âmbito do projeto e quais as mais valias que o utilizador pode retirar uh, do seu projeto? Uh, pronto, o projeto que eu fiz é mais lúdico, portanto eu fiz um jogo a uh, tentar tirar partido dos, dos dados de forma a fazer um quiz uh, pronto interativo, não é para que a pessoa possa testar os seus conhecimentos com os dados uh, que estavam no, no arquivo.pt. E quais são as portas ou os caminhos que se podem uh, abrir uh, depois desta distinção? Uh, pronto, daqui para a frente, eu acho que vou tentar pronto, continuar a seguir esta vertente de desenvolver jogos. Uh, pronto, mais uma vez, é tentar melhorar a, a minha qualificação com estas ferramentas.